A senhora viu esse rapaz por aqui? Não, senhora. E não? E <risos> aí, pessoal? Trabalhar é bom, viu? Vocês vão receber o salário combinado. Não podemos chegar lá sem cozinheira, Léo. Eu sei cozinhar muito bem, senhor. Eu sou uma mulher simples. Tendo pouca formação. Tá parado por quê? Trabalhar! Pega a tua coisa! Quer levar a bala? Eu fui parar de cozinheira numa fazenda muito grande. Seu Narciso tá querendo saber a notícia dos 28 caminhões de gado? E lá eu vi, ninguém me contou não. Muitos trabalhadores sendo maltratados. Vai beber dessa água, Francisco? Eu perguntei a seu Zé, disse que era pra pegar aqui. Morto! já tinha visto tanta crueldade na minha vida. Você está me devendo 27.800 cruzeiro real. Isso aqui é uma palhaçada. Bota eles no tronco. Aqui quem tá falando é Pureza, nova cozinheira da base 1. Tem uma conhecida minha que faleceu e eu acho que o filho dela tá trabalhando aí com vocês, na base 2. Enquanto a gente tá falando aqui, ele tá lá, feito trabalhador escravo. Esse aqui é meu filho. Eu pergunto, doutor, quem é que vai resolver isso? Quando a gente chega aqui é o sofrimento. A gente tem vontade de sair, não pode. Porque do jeito que tá aqui, a gente vai morrer aqui. Eu desafio até o diabo no inferno se for preciso. Mas meu filho não vai ser feito de escravo por ninguém.